Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de aquário. Já peguei aqui o tarô, então vamos lá. Qual será o momento de aquário e a mensagem a ser transmitida? Então vamos ver. questionamento, e vamos complementar também com esse outro tarot. Aquário, você pode estar lotado de perguntas, com muitas dúvidas, não dando espaço para obter as respostas. São dúvidas relacionadas ao amor. Você se questiona se o amor que recebe é pouco. Porque, por mais que você tenha alguém na sua vida, você não sente que é o bastante. Falta algo lá no fundo. E se você está solteiro ou solteira, é como se as opções que surgem são boas, mas não te preenchem, não te dão impulso de marcar o um encontro ou ter algo mais a sério, é como se as ideias não batessem. E aí vem o questionamento, a felicidade que eu desejo é uma ilusão? Eu sonho muito com algo que fica só na mente. Eu quero sentir realização, mas parece que estou fantasiando. É como se você estivesse mentalizando um conto de fadas que na realidade não existe mais para você. E está havendo uma dificuldade de comunicação. Porque um lado sente forte atração, desejo, algo que te amarra. E por outro lado, tem uma moderação, calma e um equilíbrio das emoções. Você quer seguir em frente com o seu desejo, mas por outro lado, se controla. Seja porque você sofreu muito... E ainda carrega uma dor do passado, de alguém que você ainda gosta muito e tem saudades. Pensa muito nessa pessoa e isso corta o seu coração. De modo que você se pergunta, por que isso aconteceu com você? Por que a felicidade escapou de suas mãos? E, inclusive pode ser uma dor escondida na sua sombra que o inconsciente jogou lá, e isso tem governado a sua vida, paralisando você de seguir em frente. Se você bota defeitos em todas as pessoas que entram na sua vida, ou empurra o tempo com a barriga, ou ama só de dentro de você, por fora não consegue se entregar. Isso precisa ser trabalhado urgente. Você voltar mentalmente no local da cena e refazer o que causou trauma. Exercícios de perdão e abrir a ferida, se tornando consciente para conseguir seguir adiante. É um trabalhar de emoções, um voltar para dentro. Mas. No geral aqui, lidera suas emoções, parando um pouco os questionamentos no sentido de acalmar as emoções para ouvir o que o seu coração quer. E isso não envolve escolher alguém e seguir em frente, mas se voltar para dentro de você, buscando uma conexão interior, porque na carta... Do questionamento, a xícara já está cheia e o personagem está tentando colocar mais café e o que acontece? O café derrama, porque está cheio, não cabe mais nada. Mas, no geral, lidera suas emoções, parando um pouco esses questionamentos, no sentido...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 O café derrama. Como está cheio aqui, não cabe mais nada. É assim com você. Você está cheio de questionamentos, de perguntas, de dúvidas. E aí, quando entra as respostas, nem tem espaço. Então, ela vaza pelas laterais. Você está cheio de questionamentos, cheio de emoções, cheio de sentimentos. E isso precisa de uma calma, um momento só seu, para que haja um foco. Busque, antes de tudo, alegria e amor em você, se divertindo nos momentos só seu, mesmo que não haja ninguém para admirar também. E aí sim, você conseguirá marcar o um encontro, se envolver com alguém e se sentir realizado ou realizada no campo afetivo. Porque você estará em alinhamento com aquilo que você deseja e a tendência é receber mais da energia que você trabalhou para emanar. Mesmo que seja alguém do passado retornando, cuida de você em todos os aspectos, para que caso não dure, você esteja em completa harmonia com você. E se durar, que você esteja tão bem com você, que essa pessoa se pergunte, por que sair da vida dela ou dele? Por que eu perdi essa pessoa de vista? E nesse momento de foco total em você, é que as respostas vêm, mas solta isso da sua mente. Tudo que você não consegue saber agora, dúvidas, questionamentos, solta tudo. Que a tendência é as respostas vêm, é ter conversas esclarecedoras, que o melhor vai acontecer para ambas partes, tá bom? E vamos trazer também uma mensagem com o oráculo. Deixa eu pegar. Então, vamos lá. Jardim e espada. A carta do jardim, algo adorável, irá crescer disso tudo. É como falamos na leitura. Você pode ficar sentado ou sentada, lidando com a sua dor, deixando a vida passar. Ou você pode fazer algo para se curar. Mesmo que pareça... Um tanto frio, agora é o momento de focar em você, de cuidar de você e de transformar essa situação que passou em algo benéfico para você. Próxima carta, espada, faça a mudança. Se tem alguma coisa que você está pensando de fazer agora, seja cortar o cabelo, mudar o visual... Mudar algo interno em você é o momento de seguir seu instinto e dar esse salto quântico na sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!